Sabrina Sato reencontra Duda Nagri após Ano Novo separados Em Momento Emocionante, Sabrina Sato, Duda Nagli e Zoe Sato surgiram emocionados após reencontro A apresentadora Sabrina Sato surgiu na madrugada desta terça-feira, 4, em um momento emocionante ao lado do marido, o ator Duda Nagri. É que ele voltou de viagem e reencontrou a esposa e a filha, Zoe Sato, após a família passar a virada do ano separada. Estamos de volta! Feliz ano novo, escreveu ele ao compartilhar um vídeo comovente no qual abraça as duas assim que retorna para o apartamento luxuoso em que eles moram em São Paulo. Gargalhando, a filha do casal encantou os fãs. Nos comentários, seguidores e familiares deixaram muitas mensagens de carinho para os dois. Que delícia de reencontro! Felicidade é bom demais e faz muito bem à saúde, escreveu a vovó Leda Nagre. Vocês são uma linda família! Que Cristo guarde vocês sempre assim, escreveu um fã. O vídeo foi publicado após foi perceberam que o casal passou o Réveillon em lugares diferentes. É que a japonesa surgiu ao lado da família em um risote luxuoso na Bahia. Enquanto isso, o galã recebeu o um novo ano no Rio de Janeiro ao lado de amigos. Após os fãs ficarem surpresos, a assessoria da apresentadora esclareceu que está tudo bem entre eles. Duda ficou no Rio. Teve gravação da novela e depois Influenza e se isolou no apartamento dele. Já está bem. Saizou e voltam hoje e já vão se encontrar, declarou a assessoria para o colunista Léo Dias, do Metrópolis. Crise Recentemente a apresentadora Sabrina Sato surpreendeu os seguidores e fãs ao fazer uma revelação bem sincera sobre seu casamento com o ator Duda Nagli. Ela confessou que sua libido diminuiu muito após a gravidez. Depois que eu casei e tive filho, tive que perguntar para as minhas amigas, como é que estava? Porque antigamente eu era foguenta, se beijei já, era assim, meu jeitinho. Aí casei com um cara por quem sempre tive muita paixão contou ela em uma conversa com Mônica Martelli e Bianca Andrade, a Boca Rosa, em seu canal no YouTube.